Consideramos quase vulgarmente que a fatura é quase uma demonstração da burocracia, ou seja, eu tenho que guardar a fatura para depois poder, junto ao comerciante que me vendeu de uma maneira, reclamar ou trocar um equipamento, um equipamento que comprei. Portanto, a fatura instituiu-se como algo em papel. Ora, o que hoje em dia trazemos é as pessoas para um mundo digital, naquele em que o facto de termos faturas acumuladas na nossa carteira ou lá em casa, numa gaveta, que depois quando precisamos não conseguimos encontrar, passa a estar ao alcance do nosso telemóvel em qualquer momento em que estejamos e quando for necessário. Isto tem tudo uma simplificação muito grande para o cidadão, mas também para os comerciantes, porque deixam de ter que guardar um conjunto muito alargado de, de, de faturas, deixam de ter que imprimir, deixam de ter gastos com a impressão e com os consumíveis que estão adjacentes a todo este processo e de alguma maneira também dão um sinal de modernidade, porque junto ao cliente mostram que estão num ambiente digital no qual a pessoa faz as suas compras e automaticamente a fatura é enviada para o seu e-mail. O que é importante aqui é que nesta dinâmica o cidadão, o consumidor vai ao portal ePortugal, associa-se associa à fatura sem papel e dá, dá uma de uma forma confidencial o e mail que quer receber. Aquelas, aquelas faturas e isto não é conhecido para mais ninguém ou seja, junto do comerciante o consumidor não tem que dar um, um, uma informação que é absolutamente pessoal confidencial um, não tem portanto que dar um e-mail uh, ao conhecimento do, da, da, da empresa que lhe vende um serviço ou um produto porque ele está associado de uma forma que não é conhecida e portanto há aqui um aspecto importante de confidência há um aspecto importante de proteção de dados e, acima de tudo, o envio dessa, dessa informação é encriptada e só mesmo o cidadão, é, o consumidor, neste caso, é que sabe onde é que essa informação é recebida. Dizer que temos o, o, o sistema está disponível neste momento e estamos agora numa fase de massificação. Essa massificação passa por uma adesão maior dos, dos, dos, dos consumidores, passa também pela adesão dos, dos, daqueles que vendem os serviços do, do, pequeno, do pequeno comércio, e do grande comércio, passa também porque as empresas de faturação de alguma maneira implementem este sistema de uma forma automática para que não haja custos para ninguém neste processo e, acima de tudo, isto é trazer o digital para o dia-a-dia -dia dos portugueses.